Aí galera, vou apresentar para vocês então, a partir de agora, a piscina da principal, a piscina da Duna Arena. Nós estamos aqui ah, na, no nível dela, né, na borda da piscina, propriamente dito. Essa é a saída principal, vocês veem aqui a saída das provas de 100 para cima, né, todas as provas de 100 aos 1.500 mais, os revezamentos saem deste lado. Você pode ver que os blocos de partida são todos blocos... Oficiais da Omega, o detalhe mostrando a vocês, são 10 raias, começando lá de cima, a raia zero, né? e do lado do carro, a raia 9, Bem, okay? Vocês podem prestar atenção também, ali atrás estão as chamadas câmeras de vídeo de chegada, é um sistema de backup utilizado pela Omega, que serve para a apuração dos resultados, isso é só utilizado em caso de que o sistema eletrônico não funcione, são essas quatro torres que são posicionadas, cada torre pega aproximadamente duas raias ali, são utilizadas para as chegadas onde o sistema pode ter algum problema. Aqui, você vê ao lado da piscina, essa música forte que dá andamento aí, as provas de nado sincronizado, de saltos ornamentais. Aqui do lado da piscina você vê esse trilho Que é onde corre aquela câmera Que acompanha as provas né? É um trenzinho Que antigamente era operado Por uma pessoa Hoje não, agora é por controle remoto É uma câmera que corre aqui ó, De ponta a ponta Essa câmera corre De um lado ao outro Do outro lado, essa é a saída dos 50 metros Estão vendo aí, essa é a saída dos 50 metros, as provas de 50 metros na do livro. Agora eu vou mostrar dois pontos, os pontos de entrada dos atletas. As provas de 50 metros, os atletas vão entrar por aquela área e irão direto para as respectivas raias. Para as provas de 100 metros para cima, os atletas vão entrar por aquela entrada lá, ó. Direto para a prova. Isso aqui vai sair, galera. Essa área todinha aqui atrás, ó, vai ser modificada. Aqui nós estamos os saltos agora, eles, eles vão isolar aquela área de trás, lá aquela área vai ser isolada. Não é a piscina de aquecimento. Essa piscina não pode ser utilizada, não vai ser utilizado durante a competição. Agora eu vou mostrar para vocês o que está ao nosso redor, né? A piscina propriamente dita para que vocês vejam. Lá está a caixa de saltos que está sendo utilizada nesse momento. E nós temos, em cima da caixa de saltos, nós temos um telão, onde aparece o vídeo da prova, vocês vão ver o, o, o, o, o salto sendo executado neste telão, já já, com depois da execução do salto, salto ao vivo, 3 metros então, sincronizado. Eles aí passando. E do outro lado você tem o um placar eletrônico, ok? bom aí eu vou olhar para o outro lado da piscina Do outro lado da piscina de novo eu tenho um telão e o um placar eletrônico. adicional a isso no meio da piscina eu tenho um sistema de jumbo que é aqueles placares utilizados nas arenas nos Estados Unidos o chamado arenas NBA's né você tem o um jumbo como ele tem exatamente quatro lados e todos eles com a imagem do telão. Ok? Bom, agora eu vou fazer a disposição para vocês do público e onde estamos nós localizados. É, falta informar. Lá, arquibancada geral para o público. Ok? Essa é uma estrutura permanente. É uma estrutura permanente construída, chamada Duna Arena, que é a Arena da Nuvio. Essa área de cadeiras brancas, abaixo do grande público aqui, ó, é onde ficarão os atletas. Okay? E abaixo, essas cadeiras azuis, são onde ficarão os treinadores para as respectivas provas. O treinador vem, assiste a prova e sai. Tá? Agora, do meu lado de cá, do lado que eu estou, eu vou mostrar para vocês agora. Aqui na borda da piscina, no nível da borda da piscina, nós temos essa arquibancada. Essa arquibancada é a arquibancada dos fotógrafos. E ficam aqui localizados. São poucos e muito poucos os fotógrafos que são autorizados a irem ao pódio. Certo? Todos eles vão ficar aqui. São poucos, muito poucos mesmo. A maioria dos fotógrafos já é difícil conseguir credencial para cá, imagina para ir ao pódio. Então, os, os, os, eu já mostro o pódio para vocês também. Os, os fotógrafos vão ficar localizados nessa área. Então, por exemplo, quando os atletas vão sair do pódio, saem da prova, eles passam e tiram as fotos, fazem aquela, aquela coisa toda. Aí agora eu vou mostrar para vocês essa área da imprensa aqui. Por exemplo, essas, essas tribunas azuis é onde ficam sentadas as equipes de televisão. O Sport TV vai ter uma cabine. Nessas de baixo, essas primeiras cabines aqui, são as da televisão. Pronto, encontrei a cabine do Sport TV, tá ali, ó e o nosso companheiro trabalhando neste momento operando já a instalação já já eu chego lá já já eu chego lá e aí dê um para nós aí nós vamos subir já já e vamos conhecer a nossa cabine aí acima dela nós temos o que nós temos as cabines mais espaço para o público tá vendo lá em cima ó? mais espaço para o público fica acima do da imprensa. Então nós temos espaço para a imprensa, dos, do, do, perdão, para o público nos dois lados, na parte de cima. Bom, agora eu vou mostrar o pódio para vocês. Ah, mostrei a saída de 50 metros, em cima é o pódio. Ali está localizado o pódio. O pódio, você vê do lado esquerdo do vídeo, a, o relógio da ômega, do lado direito, o, a garrafinha do Yakult, o garrafão de Yakult, né? E ali você pode ver que tem até uns canhões de luzes ali que... Sempre é um show no início e no final das, das etapas e da premiação e tal. Agora, eu ainda acho que vai aí, a, a, o, ocorrer uma espécie de desfile dos atletas ao final da premiação. Ou seja, eles sairiam perdão, do pódio e eles passariam ao redor da piscina. Então eu não sei que deve haver talvez uma subida e descida desse pódio que é algo que a gente não sabe ainda vai mostrar para você. Bom, eu agora vou dar uma volta e vou fazer uma nova filmagem na parte de cima para que vocês possam ter a imagem de como se vê a competição lá de cima da cabine do Sport TV e também na visão do público. Bom, agora eu estou aqui na, na porta de entrada, principal sistema de segurança de entrada, nós tem umas catracas onde você mostra a sua credencial e aqui você entra. Isso é uma espécie de lobby, né? Tem ó, sinais de seja bem-vindo com Lili e lala no chão, uma cascata que mostra inclusive o, o símbolo da competição muito bonito. E aqui, cara, muito legal, é esse painel com os aros olímpicos que mostram todos os medalhistas olímpicos. Então aqui agora hora quem está saindo. Catinka Rossu e Shen do Sul estão indo embora. Foi interrompido pela Katinka pelo Shen, tive que parar a filmagem para falar com os dois. A entrada da loja da Arena, onde tem a linha da Iron Lady, né? É a loja de Arena que vende o material. Aqui. Não, é da Arena e tem as camisas oficiais da competição. E também tem a linha de produtos da Iron Lady ali, ó. A linha de produto da Iron Lady, As tocas, também as tocas da competição, com um o símbolo da competição, e as tocas também da Iron É Aqui essa é uma loja oficial da Arena, que é patrocinadora oficial da competição. E aqui você tem uma linha mais infantil, tem a, a, do, dos mascotes do Lili e Lala, né? uma linha. E aqui é uma entrada... Essa entrada é o lobby principal. Você tem a portaria, a gente passou, aqui tem o front desk e tem aqui uma área mais relaxada, tem algumas mesas e tem inclusive uma lanchonete que funciona nessa parte interna. Essa é a entrada principal, atrás de nós está a piscina de aquecimento e por trás a piscina de competição. Agora nós vamos dar uma volta e vamos até a área do público e também na cabine do Sport TV já estou aqui na parte de cima, né, no bar do público. Você já pode ter mais ou menos um preview de como é o jogo de luzes. Terminou a, a, a, a prova dos saltos ornamentais, e então vai vir a cerimônia de premiação. Então aí começam isso, eles apagam as luzes principais e tem esses canhões de luzes, de luzes coloridas, né, que ficam passando em toda a piscina e arquibancada. É muito bonito, cara. Não é um escurão, não, é um escuro razoável, mas que dá um detalhe dessas luzes roxas aí que a gente consegue ver estão passando. Ficou muito bonito, tá vendo? São 7,51 ali o, o telão e o placar lado a lado, como a gente tinha mostrado lá de baixo. Né? E aí passando essas luzes até. Isso teve a acontecer na natação também. O que é isso? É, por exemplo, entre uma prova. Vem a cerimônia de premiação, a hora que os, que os atletas fazem aquela a parada dos campeões, que eles saem dando a volta para o redor da piscina, né? Deve acontecer, é isso aí, ó. É essa parada. Agora eu vou aproveitar e vou mostrar a vocês a cabine de transmissão do Sport TV. É sem dúvida nenhuma a maior cabine que eu já trabalhei desde que eu comecei a fazer cobertura de natação em campeonatos mundiais. É uma cabine imensa. Essa é a mesa de trabalho, onde vai ter a narração do Milton Leite Lado de cá é o lado do comentarista Atrás é o nosso técnico de som ou de imagem Que fica aqui na nossa produção em retaguarda a Nossa produtora que fica aqui também E esse espaço todo aqui na frente Vai ser um espaço onde nós vamos abrir e fechar a transmissão quando, ou seja, antes de entrarmos no ar, propriamente para a narração das provas, a gente apresenta as provas, fala como foi o dia anterior, aquela coisa toda. Nós vamos estar localizados aqui, nessa, exatamente nesta área. É inclusive a área que nós estaremos ao final das transmissões. ao então, terminar as transmissões, quando nós vamos passar para os próximos programas, nós vamos estar aqui. E é aqui que vocês vão ver todos os dias o Marcos Pitts. A partir do dia 23 de julho, antes das provas e ao final das provas, o Marcos Pitts estará falando conosco. Da expectativa dele do dia a dia E também do que ele vai eh, que ele achou ao final da etapa Então é exatamente essa área E essa é a visão E uma visão que nós temos Olha, nós estamos localizados Bem no meio da piscina É perfeita a visão né? Ali, ó, como eu mostrei lá de baixo Saída de 100 metros né? E do outro lado, né, a saída dos 50 metros Parou a música Entrou um laranjão agora Mudou as imagens que estão sendo Impressas pelo jogo de luz na piscina Pode prestar atenção que é a, a, a, o logo da competição, é uma impressão de, que eles fazem com o jogo de luzes que eles estão fazendo aí. É a cerimônia de premiação de um metro, aonde é exatamente o... Esse é o pódio principal, aqui está o pódio principal, da piscina. Aí estão as novinhas, é a premiação da, de um metro, trampolim, e um metro, a prova que não é olímpica, é de saltos fundamentais. Nós não estamos vendo aqui, porque eu vou mostrar a câmera para outro lado, onde estão as bandeiras, tá vendo ali, ó? Ali está chegando os um, um soldados húngaros um com as bandeiras onde serão hasteadas. E os dois telões estão mostrando tudo, ó. Tá vendo aí? Os dois telões mostram tudo, ali as bandeiras, e nós vamos para a cerimônia de imprimação. Sentado lá vendo as provas dos saltos ornamentais, estão caminhando para cá, para ficarem mais próximos exatamente da cerimônia de premiação que vai acontecer agora. Terceira colocada é a italiana, atleta da Itália, a medalha de bronze. Essa é a primeira premiação dos saltos ornamentais. Prova individual, antes tivemos a prova de, de sincronizado, né? A vice-campeã da prova é uma atleta da Rússia. Era para aparecer o nome, hein? Os caracteres, era para aparecer o nome e a pontuação. Então, vice-campeã da, da, da prova do da trampolim de um metro, a atleta da Rússia. Tá vendo? Era para aparecer os caracteres dos nomes ali, ó. Não está aparecendo. E a campeã da prova é uma australiana. É a primeira medalha desse mundial que não foi europeia. Porque todas as outras provas tinham sido campeãs da Europa. E a campeã da Austrália. Vocês estão já acompanhando também a medalha, a parceiro de premiação, as músicas de premiação que serão as mesmas a serem executadas durante as provas de natação. As atletas estão recebendo a sua medalha e o mascote, eu não sei se é a Lili ou é Lala, são os dois mascotes da competição. E a campeã da prova é a do Trampurindinho Neto, feminino e é atleta da Austrália. até agora de ouro da distribuída do dia foi essa aí e agora nós vamos ter a recepção do hino nacional que vai ser executado com a subida das bandeiras daquele, daquela área ali ó. agora nós estamos uh, na piscina de aquecimento e soltura que fica exatamente ao lado da piscina de 50 metros, paralela a ela uma piscina fechada, 50 metros aqui tem uma área onde vão ficar as, expostas as mesas de massagem, isso aqui é uma área de gelo, tá vendo ó? É uma área de gelo que é exatamente em número, são as áreas das piscinas de gelo para não, pra não se, ficarem separadas das mesas de, de fisioterapia e massagem. É uma piscina de 50 metros, são 10 raias, blocos do ômega igual a piscina principal. Nós vamos ter ali o telão, que vai apresentar os resultados da prova e, e, e as provas, ou seja, os atletas vão poder acompanhar aqui. E essa área é uma área que é grande, até lá por trás você vê que ela tem mais espaços, ó. É uma área maior. É, ó, e a razão do... do, do nós só temos aqui só a Katinka Rossu que está treinando. A única pessoa que está na piscina nesse momento é a Katinka Rossu e o seu técnico Shen Putsu, ok? Estamos na área da piscina de aquecimento e soltura e nós temos somente treinando a Katinka Rossu, só está ela e o, o Sub treinando nesse momento, uma piscina de 50 metros também em 10 raias, ela é, é fechada, dá né, uma então temperatura de... 22 graus, não, de 2.2 metros é isso? É, 2.2 metros é a profundidade, porque a profundidade dela ela pode ser alterada.